Fala que a gente já faz hoje, hoje estamos aqui no First Night E hoje estamos aqui com o meu irmão estamos aqui com meu irmão? E hoje estamos aqui com o meu pai Papai! Hoje nós vamos jogar um não Quem tem? Beleza? Vamos pessoal do meu canal e não deu like e você tá assistindo meu vídeo, o não... que, que você tá fazendo da sua vida? Se inscreve no canal e deixa o like, também. Agora Bora, para pra partida! Pessoal, a gente, estamos tá aqui assim na partida. Como sempre, como sempre, tentando continuar uma vitória royale, só que eu também um não consegue. Faz Bagulhinho, Daniel. <risos> Daniel. Acabou a arma, acabou a é é arma confundido. Agora vamos dar. Vai, vem cá. Ah. E aí, vai aonde? Hashtag Daniel marca. Marca aí, Daniel. Ninguém vai cair no, no meio do nada. Ô Daniel, marca aí, Daniel. Dani! Calma! Pula! Tubarão! Ah, Opa. meu tubarão vai ter muita gente! Ah, eu que vou marcado, é você! Vamos tubarão, Júlia! Tem medo! Ixi, o ping tá baixo, hein! Aí que é bom! Eu não sei o nem o que tá era tá pra falar tá isso. Vocês estão lagando pra mim. A sonete véi aí. Ah, lembrei, a minha também. Vou pegar o baú da Júlia. Eu não queria cair nenhuma. Ah, mano, olha o bot aqui, velho Cadê o bot que eu destruí hoje? Daniel deu de gíria onde não viveu sem gíria. Eu falei, mano. Não tem uma gíria? É. Bote, caruso. Aí o bot me pega, não, né? Bote. O bot faz falar. Ai, é que Ah, não, ele bebeu, eu morri. Já morreu pro bot? Olha pro com você tem arma. Eu pegar a arma, chegou o bote nas fotos. Eu vou aí. Vai, pai. Cai tá na minha frente, olha que maravilha lindo. Boa, pai. Cadê você? Debaixo de você. Cadê? Debaixo de você. Vai, vai, vai, vai, vai, É pra eu Vai pai! Olha o cara me, me acertando ali Eu quebrei ali mas não foi Já era que Pera aí, pera aí É ali mesmo foi, é ali mesmo Ah, já era Segura, segura, segura! Ah, vai que beijo. Ai, ficou o roster, tá comigo. Já era. Pegou o cartão, pai. Vou pegar. Galera, vou ter que usar aqui o barril de choro. Chica eu, Pega o barco, pega o barco. Vou usar o barril de Não, pãe. Pega o barco. Pega o reto aí. Vira, vira, vira. Do outro lado, né? E segue reto aí Ai, por favor. Ah, Isso. meu pai amado Aí, ó Para eu então, Vai segurar o E é? Alguém me ajuda Calma aí, Jujuba Estou, Kai cai. Estou morrendo Estou morto, na real Eu tenho um chudão dele Pode beber. Você tá comendo um aqui, ó É... Dá pra mim? Tá Vou matar esse cara de pistola, tô nem aí. É tem, uh, tem uma metranca aqui? Tá? Cadê você? Uhum. Morreu não né Júlia? Cadê o cartão? Que cartão? Uh, o negócio Não, não, não, não, não, não, não Ai! Mas tá no cofre vai No cofre? É, Oxe, não p... sei nem chegar Não sei chegar a perto de nós nossa, eu preciso de 12. Você precisa? Pega isso. Pega, Pega isso, aí, você é melhor que eu. Ah não, já tenho 3. Ah não, deixa eu falar. Pega isso. Tem bala 12. <risos> eu tenho 13. Pega isso. Vai pegar tudo. Pai, tem uma. Go... Arma aí? Pai, tem uma arma de cura aqui, ó. Não. Onde é Não, aqui, ó. Entrou? Aqui. Onde é onde, onde é o cofre? Já achei dois azul. Aqui, ó. Olha aqui, pai. Acentrado. Que? O quê? que se gasta. Opa. Meu pai olha essa arma e já fala, opa. Vamos. aí é Olha, uma táticazinha e um chudão. Opa. Quer uma tática azul? Já tô com uma. ai eu peguei seu carro, mas entra nesse banheiro aí, azul, cara. Pronto, agora eu tô bonito. Oxi. Vamos. Eu vou pegar meu... Pai, a gente vai... Daniel, pega esse barco aqui. Nossa, vamos não ficar pegando um monte de barco. Eu vou pegar o meu barco. Olha a velocidade. Vai, Júlia, vai. assim mesmo. Esse aqui é seu. Gente, nós estamos tá longe da sepa, hein? Da, da tempestade. É ele, a outra que é bem fácil de pegar barco. Ela vai fechar Vai pega aí seu carro Tá aí, ó Ó, tem cara atirando É, aí três caras de barco e ninguém tá carro, você? Foi o Daniel atirando comigo, Aqui, Não nada Daniel, não sei bater o som Ah, eu acho que foi Você acha que barco é pra andar na terra? É um carro carro Novo carro, nova casa e novo baú. Oi, oi. Ah. Era meu Opa! Tem cara aqui. Fala, cara. cara empolgada. Tá bom. Vamos, pai. Seu carro tá demorando ou o quê? Ei, só o do mesmo carro. Daniel é muito idiota Ô, oh, para! Tem xingamento Que é prêmio ali em frente Eu vou parar, gente! Eu vou indo no meu carro Ó, okay, tem cara aqui, ó! Onde vocês estão? Cara, por mim. Ah, Daniel, mato! Esse cara é muito bom, meu! olho. Ele é muito bom, ai meu deus, eu vou morrer Vai vim vamos pegar a caminha de slurp Eu vou ajudar o Daniel ali Meu deus, esse cara é muito bom Mentira, ele já matou o cara Matei ah, muito, você vai ver eu vou matar outro cara aqui Ó, oh, tem dois caras com o Daniel lá Tem que eu matar, que boa Pá, pá, pá ah, ah, ah, ah. Estou indo com meu carro, ah! desculpa estou perdendo Esse Daniel também nasce, ah, então vou ficar de boa daqui. Ah, a tempestade chegando, ó, é, maior velocidade. É, é mó rápida ela, né? Tô com a minha bosta, com meu carro. Ah, graça Ah, meu, deixei encontrar uma outra. Quem quer saber se o carro velho né? Quem tá tirando aí? Okay. olha isso, olha que técnica boa, tudo bom, pilotar carro. Ai, mas eu vou Então o um luxo é meu Vai na minha frente Escada chata Meu Daniel é muito rapidão <risos> Daniel rouba kill Rouba a loot Ó oh, eu tô com arma de vida em qualquer coisa Ó ah, tem um baú aqui Eu não roubo nada não Já falei eu não sou ladrão é, Tá em tarefim. Oxi, quem, quem me atirou? Eu, vem cá. Vai! Eu ao... aqui. Fui eu, pai, fui eu, fui eu. Vai ao meu boca. Ah, não não, não, não, não, não, não, só bora! Vamos passar. Cadê a Júlia? Tá lá aqui longe, querendo correr da frente! Pra Estou esperando vocês tá, ó. me buscarem! Aonde? Vamos passei, foi? Vamos lá com a Júlia, Dani. Ela Corre, tá lá. Oi, não tem possibilidade. Ô Daniel, tem que ir antes da. Relaxa, o que, é que eu tô fazendo? Ah, vocês vão vir me buscar ou vai ser difícil? Ah, você fica com a Daniel. Tá longe? Daniel. Daniel. Oi. Volta lá com a Júlia mesmo, tamo longe. Ela também tá longe, se né? nós Voltar. Ela tá no meio do nada lá. Tá longe porque você foi longe, Daniel. Que longe, pai. Ela que foi longe. Você tá de barco, Júlia? A pé. Por quê? Vem, pai. Cadê você, Júlia? Vamos subir aqui, que aqui nós conseguimos depois encontrar com ela. Tem que ficar perto dela, meu. Ela que saiu correndo pra longe, pai. Só peguei o barco e fui pra safe. Mentiroso, você foi pra agência. O cara atirando, você não consegue matar? matar, eu consigo, só tô falando. Vem pra cá, pai, só por aqui, ó. Eu tô vendo vocês. Cadê você? Aqui, ó. Eu confio na cal. Olha aqui, galera. Ó, sempre que... ah, fechando aí, ó, a tempestade. Não sei, vou ficar tranquilo. Tranquilo, chega a cara aí na frente aí não vai não dá pra ficar tranquilo. Tá sim. Daniel tá e de um grepe, ele tá coisando um monte. Depois que ele morrer não vai ser com vou mais rápido, tá? hum, só que a gente vai mais devagar. Ó, oh, tem cara atirando que... aí. É eu. Na moral, Daniel, a tempestade aí, Daniel. Tá Quem tem que olhar sumiu. você é obrigado a usar. Sai eu Hoje, rapidão. Fui obrigado a usar a pet, ia tomar um processo. Deixa que eu matar esse cara, que é uma mira. Não, na, na, na, na, na, na, na, na. Deve... Nossa, cara tá com super miado, nossa, Tô com menos de três de vida Cadê o Jujiba? Nossa, deixei, de deixei os dois, dois caras, um cara mó miado Quem tá sem vida aí? Só eu Daniel Fazer um malabarismo, né? Pode pegar aí, eu te dou vida. Enxudão aí, ó. Enxudão eu quero. Nossa, já tem... só tem... 11 pessoas vivem e aí eu ainda tô fuleiro de material. Fazer um balabarismo... Eu uso matadoria. Ô, Julia, fica perto aqui, Julia, senão não dá, né? É, depois ela fala que eu vou pra longe. Tá. Tá com bazuca de vida, pai? Tá com o quê? Bazuca de vida. Cadê? Tá, tem ela Cadê você? Aqui Link li, li, que... Vamos, pessoal, essa servida não tá dando muito dano Vamos pra cidade, pra cidade, quer dizer? Tem muito loot aqui E aonde? Eu vou aí Cadê, Júlia? Eu quero trocar. Eita, é mesmo, hein? Pô, velho, não tem nada que presta aqui. Tem nenhuma arminha roxa aí não? Amarela? Quem tá atirando? Eu. Tem cara Eu tinha ali. Tem material. Tem cara onde? Ali. Ali é onde, Júlia? Marca. É. Marcador pra isso. <risos> Meu pai construindo aqui, pensando que era cara, mas tem cara não? Tá em ali e tem a e. Eu vou nesse aqui, tá mais perto. Não, eu vi que tinha um cara, não, naquela base ali ó. Nick, a tempestade aí, ai, olha meu minha vida, Tá aí, tá aí. fica parado. Dá o Nossa! Morreu? Morre. Não, Julia, salva! Salva! Salva, Júlia! Nossa, tudo ela quer carregar! Ele tá indo aí, ó. Ele tá chegando ela aí. vina ela quer vir carregar, pá. Vem Daniel! Vai pra safe! Você CPC de cura? Vem pra perto de mim aqui, Dani. Não. Dani, vem pra perto de mim. Calma, pai. Nós tá com pouca vida. Então? Tapa kit, Júlio. Vem aqui, Dani. Eu tenho um med pai. Calma. Vou levar os mini. Ah, tá, tá Vou usar. Sobrou dois. Eu levo. Cadê? Quem quer vida aí? Ninguém. Não tem nada. Cadê cara. os caras? Os caras que tá na C. Tá. Não, não tem muito, Morreu? Daniel vai morrer. Por quê? Vai, Daniel. Vou só... não. Respeita, peguei nada. Julia, tá dando muito dano, Júlia Vem, Julia. Meu Deus, ela vai morrer! Eu, oh, Julia, eu não vi que ela tava dando. Dano. Pega lá, ela, ela pega lá, vem pra cá pra onde você tá indo. Pega, traz ela pra cá. Me carrega o rápido, rápido. Ah, é fogo mesmo. Ui, caramba, Daniel, vai lutear com um pouquinho de vida. Um pouquinho de vida, Julia, você é doida, porque você foi pra safe. Eu tava com o greve e quase morri. Ô, Júlia, você é fogo, Júlia. Era nós, Pega a pega arma, é pega a arma. É meu pai e mais um. Aí, ó. Pai, pai, pai. pai. pai. Pega a arma, pega a arma. Nossa! Eu sou ruim pra cara! Nossa! Que susto! Eu falei, já era, né? Nossa, pessoal, já era! Acabou! Já era!